A ponta baixa nos preços da gasolina Lula bebe mas não cai Agora o Lula fica bravo é se subiu o arco né? Ele bebe mas não cai, agora o Bolsonaro Bolsonaro ele andou subindo aí quatro pontos Mas ele xingou as mulheres, as mulheres voltou pro Ciro Então ele subiu só dois. Pessoal do Ciro tá saindo do Ciro porque isso é um velho embruxado <risos> Esse foi a coisa da semana um Pessoal, hoje nós vamos falar de um assunto que eu quase não falo aqui no meu vídeo. Vamos falar de Bolsonaro <risos> Olha eu escuto ele falar que a bandeira dele jamais será vermelha. A minha também não. Vermelha é a bandeira do meu partido, idiota. <risos> ele fala que o bem tem que vencer o mar. Com certeza, os livros têm que vencer as armas. <risos> uma velha estava falando isso que, que uma, uma véia, Olha, é difícil uma velha que não seja porcionada. A velha... A Zé falou pra mim, ai minha dentadura vai aguentar comer um livro. Eu falei, olha, o livro é mais macio do que um remorso. <risos> Bolsonaro compra casona com dinheiro vivo e dá o troco em bala. Eu não entendi ainda porque que o Bolsonaro tá dando viagra pro pessoal do exército, os soldados lá. É só isso que ganha? Nós não ganha não? Acho que ele está querendo fazer um teste para ver se funciona no exército e ele implantar no Brasil o bolsa Minha Pita Minha Vida para você dar com a sua piroca combinando com o seu Borsa e sua conta bancária comendo, claro. Bolsonaro vai fazer uma motociata, Mas ele mandou avisar que Mobilete, se a única coisa que você tem Não é por você ir participar não, tá? Olha O cara gasta mais de um milhão na motociata E você vai de mobilete, ué Você tá tirando o cara, né, mãe? mês passado tinha CB450 PT Yamaha Lambreca